Será que a gente ainda tem alguma chance? Dessa vez, você tem cumprido a sua parte da promessa, sem me procurar para bagunçar a minha vida. Parabéns. Só que eu não. O seu perfil continua sendo mais buscado em todas as minhas redes sociais. A nossa música é a única que eu consigo escutar inteira, por horas e horas. Ainda não acabei a nossa série, porque é insuportável assistir sem você. eu espero que você também não esteja conseguindo assistir sem mim. Acho que eu prefiro viver com o caos que você transforma a minha vida... Do que com o vazio que você deixa quando não está aqui. Eu tentei ser forte. Fiz o que eu prometi que faria. Saí com algumas de minhas amizades. Bebi mais do que devia. Beijei bocas que eu nem queria beijar. Me envolvi com pessoas que não tinham nada a ver comigo. Apaguei as nossas mensagens. Joguei fora as nossas fotos. Marquei encontros que eu nem queria ir. Não consigo esquecer o seu cheiro de perfume que ficava grudado por dias na minha roupa e nem o seu gosto de trident intense misturado com Coca-Cola. <risos> Ou o jeito que o seu cabelo ficava bagunçado, mesmo você não deixando ninguém mexer nele. Nem eu. Não consigo esquecer os desenhos que os seus dedos faziam enquanto percorriam a minha coluna nas noites em que o mundo parava para assistir nós dois. Nos amando. você ainda lembra como era ser o maior espetáculo do planeta não consigo esquecer a última vez que você disse que me amava nem quando garantiu que comigo era diferente eu sei que eu nunca fui de cair nesse tipo de conversa mas em você eu acreditava por mais que digam que eu fui besta de confiar nisso eu sei que entre a gente sempre foi diferente e talvez tenha sido justamente esse o nosso problema. Sabe esses amores que são tão intensos que acabam se destruindo quando ficam juntos? Acabei me convencendo de que somos um desses. Era tanto um sentimento junto que não tinha como dar certo nessa vida. Só que eu não sei mais se quero deixar essa história para a próxima eternidade. Se eu quero esperar para conseguirmos ficar juntos. Eu não sei se a gente ainda tem alguma chance... Não sei se ainda vale a pena insistir, se devemos apostar as nossas fichas nessa história. Eu não sei de um monte de coisa. Porque tudo sempre foi meio complicado entre nós dois. Mas eu não tenho a menor dúvida do que eu sinto por você. Não tenho a menor dúvida de que ainda é você o dono das borboletas que moram no meu estômago. E se eu ainda for a dona das suas, me procura, pode ser? Eu continuo aqui, no mesmo lugar, fazendo o mesmo brigadeiro de panela, escondendo a chave embaixo do mesmo tapete, esperando, de braços abertos, para curar de uma vez por todas a minha. Insônia.